Olá, meu nome é Bruno Pompeu, estou aqui no portal Harmonion para lhes falar um pouco sobre o nosso trabalho. Primeiramente, vou me apresentar. Sou músico, formado pela faculdade Fito de Osasco, sou bacharel em contrabaixo, sou produtor musical, trabalho com música há muitos anos, mas recentemente iniciei um trabalho com as terapias holísticas, a chamada cura quântica estelar. A cura quântica estelar é uma metodologia desenvolvida por Rodrigo Romo. Rodrigo Romo é um químico industrial, terapeuta, escritor e palestrante de assuntos metafísicos e espirituais desde 1981. A cura quântica estelar é um material canalizado sob orientação da Grande Fraternidade Branca de Luz dos Mestres Ascensos e do Comando Estelar, com a finalidade de desmistificar e complementar as terapias alternativas existentes até então. O objetivo dela é o despertar gradual para as curas emocionais, espirituais, físicas e planetárias. A cura quântica estelar tem como mentores principais os espíritos Staher e Shiva Ramakur. Cada um de nós possui o seu próprio mentor, amparador ou guia. Alguém que é sintonizado dentro da cura quântica estelar, que é passar pelo curso da cura quântica estelar com Rodrigo Romo, passa a ter o seu mentor da cura quântica estelar sintonizado a esta pessoa, o que abre a possibilidade da pessoa virar um terapeuta holístico. Portanto, nós aqui do portal Harmonion estamos com a proposta de levar a cura quântica estelar para você, realizando um trabalho onde envolve musicoterapia, frequências sonoras, curas apométricas, entre outras. Uma das técnicas realizadas dentro da cura quântica estelar é a do Reiki. O Reiki foi canalizado pelo Dr. Mikao Uzui e consiste numa técnica de imposição de mãos e do uso de energia para o bem-estar físico e espiritual dos seres. Ela trabalha no equilíbrio dos chakras, que são pontos energéticos no corpo físico e espiritual de todo ser vivo. O que são chakras? Chakras são centros de energia que controlam reações endócrinas e químicas do corpo físico e das emoções. A cura quântica estelar também trabalha com a técnica da apometria, mas denominada rometria. A rometria é a apometria da cura quântica estelar. A apometria é uma técnica que foi sistematizada pelo Dr. José Lacerda de Azevedo, Consiste na projeção da consciência e dissociação ou desdobramentos dos corpos sutis mediante comandos energéticos, que costumam ser estalares de dedo. Nós, seres humanos, animais, árvores, as pedras, todos os seres vivos possuem corpos sutis, que são corpos de energia menos densos em nível material do nosso corpo físico. Por exemplo, temos o nosso corpo físico, e temos o nosso corpo etérico. Depois teremos o nosso corpo astral. Em seguida, teremos nosso mental inferior, onde já não temos mais a forma física copiada do nosso corpo físico. Teremos também a seguir o mental superior, o corpo búdico e o corpo átmico. Para entender o que é a cura quântica estelar, é necessário o entendimento da atomística ligações químicas e energéticas entre as moléculas que se estabilizam no campo magnético para sustentar a matéria. Esta energia pode ser entendida como o poder do amor ou o poder da harmonia. É necessário também entender o que é o padrão de onda consciencial. Esse nome refere-se à energia gerada através do pensamento. Por exemplo, raios gama é uma radiação eletromagnética que atravessa a matéria, placas de chumbo, ouro, e são ondas que propagam no universo com grande velocidade e sustentam as múltiplas realidades dimensionais, compondo o que é chamado de fonte suprema, ou Uno. Sabemos que a energia eletromagnética do nosso pensamento é superior a raios gama. Os pensamentos e emoções emitem um padrão de energia, ou seja, ondas eletromagnéticas que interagem com os corpos sutis, compondo o que chamamos de campo áurico de uma pessoa. É uma energia criacional que fica armazenada na memória celular do espírito. Aqui chegamos no conceito de forma pensamento ou elementais, que é Qualquer forma de energia direcionada para um determinado ponto, gerando uma intenção. Captação por ressonância. O que o ser emite através de seus pensamentos, sentimentos e hábitos, é o que ele atrai para o seu campo eletromagnético e corpo sutis. Vejamos alguns exemplos de forma pensamento e elementais positivos. Amor harmonia, caridade, compaixão. Vejamos agora exemplos de formas pensamento e elementais negativados. Inveja, raiva, ódio, medo, culpa, olho gordo, maldição, luxúria, fanatismo, negatividade, preguiça, comodismo, avareza, perversidade, rancor e tantos outros vemos agora o poder de uma forma pensamento o que ela pode provocar tanto em outra pessoa como em nós mesmos vocês já ouviram falar do experimento da molécula da água e o poder do pensamento? bem, o Dr. Masaru Emoto foi um fotógrafo e escritor japonês ele tornou-se doutor em medicina alternativa na índia em uma faculdade por correspondência através de um microscópio eletrônico ele fotografou as moléculas da água demonstrando o poder das palavras e pensamentos quando aplicados na mesma vejam alguns exemplos aqui vemos o poder da palavra paz na molécula da água nessa outra imagem vemos o exemplo da palavra amor e neste outro exemplo vemos o poder da palavra eu vou te matar você já parou para pensar que o poder dessa forma pensamento irradiada numa molécula de uma água consegue modificar sua molécula imagine o que ela não faz dentro de nós ou com nosso espírito para entender o universo da cura quântica estelar é necessário entender o conceito de dimensões por exemplo a dimensão na qual vivemos é chamada de terceira dimensão nela possuímos altura largura e comprimento as experiências da Teoria da Relatividade por Einstein provaram a existência da quarta dimensão, onde existe o um desdobramento do espaço-tempo. Imagine um ponto A e um ponto B. Para que se viaje de um ponto A para o ponto B, são necessários mil anos. Portanto, a Teoria da Relatividade provou que podemos dobrar, fazer uma dobra do espaço-tempo, onde encurtaremos a passagem entre os dois pontos, essa dobra provocou que se passe de um ponto A para o ponto B em apenas alguns segundos ou horas ou dias. Esse entendimento de dimensões nos levará a compreender um pouco de como a energia da cura quântica estelar trabalha em nossos corpos sutis, em nosso corpo astral, em nosso corpo mental inferior, mental superior e muitos outros. Afinal, a cura quântica estelar denomina que dentro desse universo temos por volta de 32 corpos, além do nosso corpo físico. A cura quântica estelar trabalhará com símbolos, que são arquétipos da geometria sagrada. Os símbolos da cura quântica estelar vibram além da 12 segunda dimensão, atuantes em outras oitavas do universo, onde se encontra nosso eu superior e nossas realidades paralelas. Portanto, esses símbolos de poder, ou devas, são formas-pensamentos estruturadas num arquétipo geométrico. Dentro da cura quântica estelar, usaremos símbolos de proteção, regeneradores vibracionais, clonagem vibracional, antibióticos naturais, desobsessão e limpeza energética, potencializadores vibracionais, símbolos transmutadores, símbolos psíquicos, símbolos de defesa portais de acesso interdimensional, símbolos de geobiologia e alinhamento energético. A cura quântica estelar tem respaldo com o ancoramento de diversas hierarquias espirituais, onde trabalhamos dentro do corpo físico até um nível apométrico. Bom, espero ter esclarecido algumas coisas sobre a cura quântica estelar. E aqui fica um convite para você participar de uma sessão. Essa sessão pode ser presencial ou pode ser à distância. Para maiores informações, mande-nos mensagem em nossa página do Facebook. Assim, poderemos lhe orientar para o melhor atendimento. Espero que tenham gostado. Fiquem em paz e tenham uma boa semana. Namastê.